Agora nós estamos com uma página no Facebook, perfil no TikTok, Kawaii e Instagram. Lá vocês podem assistir aos nossos vídeos e outras novidades e compartilhar tudo com seus amigos. Portanto, não percam tempo, acessem os links logo abaixo na descrição. que se segue até parece cena do filme Escorpião Rei ou algum tipo de praga divina. Essas imagens foram registradas em Duhang, na China. De acordo com as autoridades locais, essa nuvem de areia veio do deserto de Gubi, do noroeste da China. O morador comentou, eu não conseguia ver o sol. No início foi envolvido pela poeira amarela da tempestade, que depois ficou vermelha e finalmente preta. Durante oito minutos da passagem da tempestade, muitos entraram em desespero, tiveram seus olhos cobertos de areia, crianças se perderam de seus pais, vários carros bateram e muitos até passaram mal de tanto medo deste evento de proporções bíblicas. Este vídeo foi registrado no ano de 2004 quando o policial afirmou ter visto duas bruxas voando enquanto ele fazia uma onda sozinho. Era noite, eu estava sozinho na patrulha e de repente alguém começou a jogar pedras. Aí eu vi duas pessoas. Estranho. Elas pareciam ter asas e o rosto era totalmente enrugado. Fiquei com tanto medo que corri para a viatura e pude ver que elas davam uma gargalhada horrorosa. Me assustei ainda mais quando olhei para trás e vi que uma delas voou para bem perto de mim. A partir daí ele começou a registrar essas imagens onde vemos a suposta bruxa voando sobre as montanhas vídeo aficionados no daba crédito a lo que sus cámaras estaban captando. Una figura aparentemente humana flotava sobre una montaña. A muy baja velocidad el singular ser se desplazaba suavemente y sin que el viento lo desviara de su ruta. A muy baja velocidad el singular ser se desplazaba suavemente y sin que el viento lo desviara de su ruta. Neste vídeo registrado na praia de Acapulco, no México, que dura pouco mais de um minuto. Um observador não identificado é visto cutucando uma criatura muito grande e misteriosa com um pedaço de pau. Enquanto o observador continua a verificar, a misteriosa criatura deitada na areia não parece se mover ou responder a cutucada. A criatura misteriosa é um ser vivo gigante sem forma. Parece um caju formado a partir de alguma reação da poluição do mar. Até o momento não se sabe do que se trata mas já está sendo apelidado de O Monstro de Acapulco. O nosso próximo vídeo teria sido vazado do Pentágono, Departamento de Defesa Norte-Americana. As imagens fariam parte do que foi supostamente produzido no projeto Blue Book ou Livro Azul no ano de 1964. Na ocasião, durante as investigações sobre a queda de um OVNI em Sedona, militares teriam registrado imagens deste humanoide bizarro. <risos> Não sabemos se a criatura estava ferida, mas pelo que me parece ela estava com muita raiva, sim, a criatura atacou os militares. Não sabemos se o registro é real, mas eu quero saber a sua opinião nos comentários. Hey, hey, hey, O vídeo que se segue foi registrado por dois exploradores que se aventuraram num túnel de água doce nos Estados Unidos. Eles caminharam para mais de 3 quilômetros para o fundo do túnel que passa por dentro do mar. É só... É só clima, né? De acordo com o autor do vídeo, as estruturas estavam cheias de rachaduras e vazamentos que poderiam romper e provocar uma desastrosa reação em cadeia a qualquer momento devido à falta de manutenção. Após três horas no túnel, eles deixaram o local às quatro da tarde, posto que às sete viria uma corrente d'água. Se eles não conseguissem sair do local, seriam arrastados e engolidos pelas águas. O nosso próximo vídeo mostra o famoso ritual de magia dos Zangbetos, os tradicionais guardiões vudu da noite da religião Yorubá do Benin e do Togo conhecidos como Homens da Noite. Aqui vemos, e sem cortes, os preparativos para o ritual. está se movendo mesmo não havendo ninguém debaixo dela, como muitos até então imaginavam. Será que existe alguma explicação científica para o que estamos vendo? Ou de fato é um fenômeno sobrenatural inexplicável? Aqui temos mais um evento de proporções bíblicas. Este é o vídeo aterrorizante de um deslizamento de terra em Sangala, no distrito de Kinaú, em Himachal Pradesh, no qual vemos grandes pedaços de rochas se desprendendo do topo de uma montanha e rolando para o vale abaixo. De fato, esses pedregulhos caíram nas cabeças de muitas pessoas. Estima-se que pelo menos nove turistas morreram e quatro ficaram feridos após o deslizamento de rochas das altas montanhas do Vale Sanglar. As rochas caíram das montanhas e atingiram várias casas e veículos. De acordo com alguns relatos, o deslizamento foi causado devido ao desabamento da ponte Basterense no Vale Sangal. O nosso próximo vídeo foi registrado na ponte Golden Gate localizada em São Francisco, Califórnia. Nas imagens registradas de dentro de um helicóptero, vemos nitidamente uma criatura gigantesca com vestes vermelhas como o anjo da morte ou um membro de alguma seita satânica. A criatura segura a ponte com as próprias mãos como se estivesse a protegendo. O vídeo parece ser muito fake e um belo trabalho de CGI em 3D, mas eu gostaria de saber a sua opinião nos comentários acerca dessas imagens. Se trata de um ônibus escolar que atingiu um carro que perdeu o freio e não conseguiu parar no um sinal. Quem estava sem cinto voou, e quem estava com cinto por pouco não foi pressionado pelas ferragens do transporte. Algo que chamou a atenção é a forma que a câmera pegou as pessoas andando no ônibus virado de lado, dando a impressão que andavam sobre as paredes. Nosso último vídeo foi registrado por câmeras de segurança de uma casa em Orlando, Flórida. Na ocasião, vimos um momento em que um homem estranho com máscara de palhaço chega e bate na porta da casa de um senador norte-americano. Detalhe: não era dia de Halloween e o que é pior. Existe uma onda de maníacos pervertidos que se vestem de palhaço nos Estados Unidos. A suspeita seria uma tentativa de atentado e que debaixo daquele pano haveria alguma arma ou toxina. Dia disso, a polícia foi acionada, mas o sujeito fugiu antes da chegada.